E aí pessoal, World 0 Zero na área, beleza galera? É seguinte, hoje trazendo a gameplay desse jogaço World War Heroes acabou de lançar e eu já estou gravando, manos O jogo é do mesmo desenvolvedor do Modern Strike Online Porém baseado na Segunda Guerra Mundial Então vamos iniciar aqui uma batalha de equipe no mapa Stalingrad é, o jogo está em português de Portugal, mas dá para entender muito bem. Ainda está em beta. Então, assim, deixarei os links para download na descrição. O caminho mais recomendável, é, por enquanto, é pelo APK Pure, tá porque você não vai precisar usar VPN e outros macetes. Tá? Você baixa direto, instala e já chega jogando. O ping está um pouco alto, porque o servidor é Russo. O jogo é russo, mas assim, os gráficos estão impecáveis, galera. As armas bem fiéis mesmo, as armas da Segunda Guerra Mundial. E o jogo é bem parecido com o Modern Strike Online. Literalmente, é bem parecido. Até porque são dos mesmos desenvolvedores do Modern Strike Online. Então, não tem muita coisa... É diferente, possui uma similar, similaridade muito grande. Então, assim, o jogo tá no auto-fire, mas tem a opção de você desativar. E por enquanto, as partidas são 4x4, né? Até para não congestionar os servidores, porque estamos falando de um jogo beta mas já dá para se divertir bastante, o jogo em alguns mapas possui veículos, você pode pegar tanques de guerra, então é muito louco, realmente ele veio com a proposta aí para ser um Battlefield é, mobile, né? até aquele novo Code que está para lançar, ele veio com a proposta bem semelhante aí nessa questão de primeira, segunda guerra mundial, e eu curti, pra caramba meu, eu tentei gravar três vezes, é, não sei por qual motivo tá dando incompatibilidade com os gravadores do Android, então eu tive que espelhar essa gameplay de fundo é, no PC para conseguir gravar, entendeu? Então eu gravei quase umas cinco gameplays Antes de sair essa daí, só pra vocês, pra trazer pro canal, pra trazer essa gameplay pra vocês que tá na dúvida, abaixo ou não baixo, como que eu baixo e etc. Então assim, galera, você vai acessar os links da descrição... Vai baixar, entendeu? Pelo APK Pure, você vai conseguir baixar sem é, VPN, que é bem mais recomendável. Deixa o dispositivo bem mais leve. E aí, é só jogar, meu, sem frescura. É só abrir o jogo e jogar. Tem algum bugzinho, tem alguma travadinha tal, tá? galera, isso é normal. O jogo tá em beta, tem muita coisa ainda para é, corrigir, muita atualização virar. E eu vou estar tá informando tudo para vocês então se você está assistindo essa gameplay e não é inscrito no canal recomendo muito que você inscreva-se ative sininho e se você tá curtindo meu deixa o gostei deixa os joinha eu tô gravando essa gameplay aqui no lançamento, tá. Eu não sei que horas ela vai para o ar, porque ainda tenho que editar, tenho que upar e tudo depende da minha internet. Mas acabou de lançar, eu já baixei, já tô gravando em primeira mão, tá, galera, para vocês. E eu vou estar tá gravando muitas gameplays porque é mais um jogo aí para o nosso arsenal de FPS, mais um jogo para contribuir aí para é, o mundo dos mobiles para nossa comunidade mobile né galera então essa notícia me empolgou muito a gente tava precisando de um jogo assim entendeu tem o Modern Combat que é futurista tem o critical ops que é competitivo Bullet Force que é mais puxado por Battlefield 4 e agora a gente tem um jogão aí Segunda Guerra Mundial e o estilo de mudar de armas é bem parecido com o do Critical Ops, tá? mas é dos mesmos desenvolvedores do Modern Strike Online, que também é um jogão de primeira. Todo mundo tem que concordar que é um jogão de primeira, eu até fiz um vídeo uma vez falando que ele tem um potencial grande para ser um Warface Mobile porque realmente o jogo tem potencial. E as armas, meu, muito louco essas armas aí da Primeira Guerra Mundial. O jogo tá bem fluido, acredito que vai rodar na maioria dos dispositivos. Tô jogando no Moto G4 Plus e tá rodando Sem gasgos só tem a Questãozinha do ping, como eu falei que é um Server russo, mas assim Não se esquece de avaliar, deixar o gostei Se você tem alguma dúvida na instalação Comenta que eu vou estar tá ajudando Vocês, entendeu? E tamo Junto galera, no mais é isso Tamo junto mesmo, valeu Falou, eu fui